Considere verdadeiras as afirmações 1, 3 e 4. É né? 1, 1, 3 e 4 verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ele falou. E considere falsa, falsa a afirmação 2. Então, a 2 é falsa. Show de bola? A partir das afirmações, é correto concluir que... Opa, olha para cá. Ó, deu um centão. Aqui tem centão. Aqui tem centão. Aqui tem centão. E aqui tem ou. Opa, deu sei então, falou que é verdadeiro ou falso e pediu para concluir. É uma questão de argumentação, a ideia de argumentação. Tá legal? A ideia é parecida com a mesma de argumentação. por mais que tenha falso ali, tá bom? Técnica R, o que, que ela diz para gente? Galera, preste atenção nesse assunto aqui, porque esse assunto cai muito no TJ de São Paulo. Quem é aluno do curso sabe a quantidade de questões que já caíram desse assunto. Então, assim, preste atenção. Técnica R, a gente usa a... Taboada lógica, mas lógico, vamos usar a taboada lógica já sabendo o resultado, beleza? Aí o grande problema dessa questão, galera, que a galera fica noeada aí às vezes, é que, cara, é, Renato, beleza, mas por onde começar? Galera, nesse caso a gente vai começar por essa daqui, que é falsa, por quê? O C então para dar falso só tem um caso que nós já vimos, que é quem? A Vera Fischer, o C então para dar falso só tem um caso, que é quem? A Vera Ficha. Então, a gente começa por aqui. Show de bola? Vamos começar por aqui. Deixa eu sair daqui. A gente vai começar por aqui. Tá? Vem comigo então. Ó, C, então. para dar falsa tem um, um caso. Vera Fischer. Né? Vf. É o único caso que o Seitão dá falsa. VIF. Show? Agora vamos lá. É, Natália é analista judiciário. Vamos ver onde tem Natália. Natália tem aqui no primeiro? Não, não tem aqui, nem tem aqui. Então eu vou ler, a Olivia. O livro oficial de justiça. Onde tem o livro? Aqui. tá? O livro está aqui. O livro oficial de justiça é falso. Agora, vamos lá. Marcela é técnica judiciária. Galera, no C, então, ali já é verdadeiro. Ou seja, você nunca pode ter a Vera Ficha nesses casos. Então, Marcela é técnica judiciária. Isso é falso. Por quê? Se aqui for verdadeiro, eu vou ter a Vera Ficha. isso não pode. Então, ali só pode ser falso. Show de bola? Então, achei mais uma. Marcela é técnica judiciária. Cara, Marcela é Técnica Judiciária está aqui na terceira. Na primeira tem escrito Marcela é técnica judiciária. Isso é falso. Logo, Leonardo Escrevente também é. Deixa eu mudar de cor, né? Leonardo Escrevente, isso daí também vai ser falso. Por quê? Isso também vai ser falso. Por quê, galera? Não pode ter a Vera Ficha. Se ali for verdadeiro, só vai poder ser Vera Ficha. Show de bola? Agora, Leonardo Escrevente está aqui na primeira, na última também tem. Leonardo Escrevente. Falso. Qual o coletivo O? O coletivo que está aqui agora não é o C, então. O coletivo é O. E a tabuada do O diz o quê? Tudo F dá F. Ou seja, eu não posso ter tudo falso ali. Como eu não posso ter tudo falso, Patrícia Juíza, isso é verdadeiro. Show? Por quê? Se eu tiver tudo falso, o resultado é falso. E ali está mostrando para mim que é verdadeiro. Beleza pura? Agora que eu sei isso, eu vou partir para a correção, para a solução. Vamos lá. É, Olivia é oficial de justiça Ou, né, ou Leonardo é escrevente Vamos lá, Olivia é oficial de justiça isso é falso Leonardo é escrevente Cara, Leonardo é escrevente também é falso Tá, bora do tudo é F na F, então aqui é falso Show de bola Agora vamos lá, de novo Leonardo é escrevente, cara, eu já vi que é falso Aqui tem o um conectivo E Cara, no E tem que ser tudo verdadeiro, né um é falso, já é falso. Show? Patrícia Juíza, vamos ver? Patrícia Juíza, vê aqui que é verdadeiro. Ou Olívia é oficial de justiça. Olívia é oficial de justiça, isso é falso. Mas aqui eu estou com o conectivo OU. E o conectivo OU diz o que para mim, galera? Tudo F dá F. Ou seja, o OU só é falso quando tem tudo falso. Tem tudo falso aí? Não. Então esse resultado é verdadeiro.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 O seu investimento seria de 1953 mais de quase R$ 2.000. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o teu salário, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje de 1953 vai sair de 1953 por apenas 12 vezes de 30 e 72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 29,7 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo,